Boa tarde amigos, eu sou Maurício Malcoca, eu vou fazer um vídeo aqui mostrar um pouco de umas moedas Isso aqui que eu desenterrei hoje tudo num baú aí que estava guardado Então eu resolvi fazer um vídeo ainda para o pessoal dar uma... uma olhada E mostrar algumas moedas e nós temos umas, umas moedas aqui também, isso aqui também estava guardado é para trialto. que então aqui elas, elas estão aqui. Ó. Umas moedas muito bonitas. Essas aqui é flor de cunha, moeda muito bonita ali. Então, essas aqui elas estavam guardadas. O pacotinho embrulhado, fechado. Esse aqui ainda é pacote que veio do Banco Central. E temos outras moedas. tem moeda aqui também. É a canoagem Essas moedas também é flor de cunho, mas ficou sorte elas comiam. vamos ver uma outra aqui que essa aqui mais a canoa arja também, a outra aqui também algumas moedas que ficaram guardadas agora nós temos aqui também uma uma moeda do banco central 40 ano, moeda bonita, bem conservada. Também temos essa aqui que é o no com cheque. E temos Não mais aqui, né? vou mostrando aqui o que nós temos aqui. Temos moeda bonita. Tem moeda aqui que? É, também o Selino é a também o Selino Selino Cubcheque qual... moeda está praticamente quase nova Banco Central 50 anos Banco Central 40 anos então é muitas moedas, essas moedas estavam guardadas já um tempão então a... aí nós estamos fazendo um vídeo aí para o pessoal ir dando uma olhada aí quem colecionar aí, às vezes precisar de alguma moeda a descrição está embaixo do vídeo e essa moeda aqui ó, é uma moeda de 2014 uma moeda com tiragem muito baixa também também já está se tornando rara ela então é, vamos ver se dá para pegar aqui ó, Vou pegar o nome dela aí certinho, ela já tá com a tiragem já bem baixa, aqui também nós temos outra moeda aqui que é, essas moedas aqui ó, a moeda de arpaca, 1999. Não sei se está dando para ver bem na. Aqui é o casal dela. tá dando para ver né acho que tá dando para ver aí a data a outra então essa aqui é um casal de 98 e a de 99 também são moeda rara com uma, uma tiragem muito baixa e a moeda do real, de um real então é bom pro pessoal ver aí que o pessoal que tiver uma moedinha dessa sabe que uma moeda dessa hoje tá valendo bem mais do que o real né, que um real e E aqui também, nesse saquinho também, é um casal também, R$ 98,99. Uma moeda muito bem conservada. e nós temos nesse saquinho aqui, a moeda de um centavo. Tudo um centavo. Dentro dele tem moeda flor de cunho, tem moeda circulada. Moeda de 1.998 eu nem sei quantas moedas tem aqui mas tem umas par dela aqui deve ter mais de uma 6070 então essa é de 98 um centavo qual nós vamos pegar uma aqui para nós ver essa aqui é um centavo dois mil e quatro então é bastante moeda essa aqui já é uma moedinha de um centavo dois mil e um também um centavo, dois mil e um essa é um centavo, dois mil e três Essa aqui é uma moedinha rara de um centavo, 1999. Vamos ver se não é para ela que certinho aqui, para poder ver aqui certo. E nós temos muitas outras dela. Esse saquinho aqui são moedas de, dois, é, de um centavo. 1999, 92 mil. 98, 99, 2 mil. Flor de cunho. Essas moedas aqui não foram circuladas. foram tiradas de saquinho. Só ficou desse jeito porque é por causa do tempo que faz tá guardado. Agora. Nesse aqui nós temos. Várias delas for de cunho. Tem moeda aqui, ó. Já pra ver dentro do saquinho Essa é praticamente nova. Essa mesmo é. 2001. Aqui tem de 99. Tem 2000, 2001. É uma um par de moeda aqui com uma ótima. Uma ótima aparência. E também temos a. Essas aqui que é agora que eu vou mostrar Que essas aqui também tem flor de cunho Essa moeda que tá dentro desse saquinho É tudo de 1999 E essa moeda que tá aparecendo dentro do saquinho Mais, mais limpa aqui, essas aqui ó, É tudo flor de cunho 1999, eu acho que dá para ver hein? então é aqui dela também tem umas 40 50 mulheres 99 que nós temos no Ebra, todas de 2000, mil tem muitas flor de cunho nesse saquinho deve ter umas umas 8 ou 10 delas for é de cunho ela ser todas de 2000. mil então a mas dá para ver no saquinho, que ela é umas moedas já mais limpinhas sem sujeira, e dá para ver mais aqui dentro porque... mas dá para ver no saquinho que tem umas delas agora nós temos também da família do Real seis moedas da família do real que é a de, a de um centavo noventa e quatro, a de vinte e cinco a de cinco, a de cinquenta centavos a de um real e a de dez ela está nessa cartelinha são moedas, moedas do Brasil também flor de punho e temos aqui umas partes cartelinha cartelinha acho que uma, uma duas 3, 4, 5 Agora Nós temos um pacote aqui Esse pacote do jeito que ele veio pra mim ele ficou Isso já faz uns par de um Pacote que tá, tem moeda As par de moeda misturada aqui De um centavo, 50 centavos De mil, não sei quanto aqui Aqui ó 50 centavos nem sei que ano que é deixa eu ver vou dar uma olhada nela mais ou menos que ano que é ó. 50 centavos aqui ó ele é de 1965 é, 65 mesmo até esqueci é 1965. e tem moeda tem moeda de um centavo misturada uma moeda de um centavo no 94. Esse aqui, esse aqui do jeito que ele veio. Essas moedas aqui foi é essa, aqui que foi comprado num ferro velho. O cara juntou tudo lá, jogou dentro de um saquinho e vendeu mim. Então, ah, aqui pode ter moeda muito importante aqui, valiosa aqui dentro agora é aqui ó tem até moeda aqui que é de 10 é até uma moeda estrangeira no meio uma outra moeda aqui também uma outra amarela aqui também vou botar uma olhada melhor para ver se é brasileiro É, uma moeda de quinhentos reais, Moeda antiga também Está dando para ver bem aí, mas... Pá, tá parecendo que é 1934 ou 35 né? não tá dando para ver a data dela direito isso aqui é uma moeda também bem antiga então esse saquinho aqui né, elas tem elas tem moeda importante né? Mas dá para ver então a hora a gente vai separar tem muita moeda aqui que vale, de hoje vale vale um dinheiro bom e, e não é só agora nesse saquinho aqui ó. esse saquinho aqui tem 1.200 moedas 1.200 moedas, tudo de um centavo também e esse do jeito que ele veio aí coisado eu também, do mesmo jeito que chegou também eu deixei então há muita moeda rara no meio Da tá de um centavo E muita moeda for de cunho no meio também Muita moeda nova Então há ó... Ó, Tem moeda aqui, ó Ela tá nova, essa moeda aqui Do jeito que ela veio, já tá, ó Isso já faz aí Nada, nada faz só tá, já tá ele tá guardado aqui em casa acho que já faz mais ou menos quase 15 anos é ó, muita moedinha novinha isso tem muitas no meio A moeda que você vê que era flor de cunha ela pegou algumas manchas por causa que ficou no meio das outras isso é umas parguelas tem nada de moeda limpa isso aqui é moeda que está guardada há 15 anos sem abrir saquinho hoje é que eu arranquei essas coiseiras para dar uma olhada nela então só aqui dentro tem 1.200 moedas e lembrando pessoal aí não esquecer de dar o like aí fazer os comentários e vamos ver mais umas moedas aqui ainda nós temos mais umas par de moeda e também já já não vamos encerrar esse vídeo mas é para mostrar essa parte de moeda agora nós temos aqui também essas moedas aqui ó são moedas 5 centavos e 94 5 centavos 97. E tem mais aqui. 5 centavos 96, aqui deve até uns 40, 50 deles. Agora nós temos aqui de 95 também, dá ter uns 40, 50. Nós temos outro moedão aqui também tá junto aqui, uma moeda de eu nem sei que moeda é essa aqui, nem lembro. Né? Uma moeda de 1972 aqui. Eu até vou tirar do saquinho. Daqui a tanto tempo estou aqui que eu nem sei que moeda aqui é essa. Vou dar uma limpada aqui nela. Ah, é um cruzeiro, um cruzeiro do Brasil. Com a cara dupla aqui, de 1972. Vai tanto tempo que nem lembrar né? que rico essas moedas bom, agora nós vamos já é pensando em encerrar esse vídeo, lembrar o pessoal que aqui está as varionica. pessoal que tiver interesse nela também a descrição está embaixo do vídeo vamos aproveitar o vídeo aqui das moedas já para mostrar ela né que essa aqui é uma produção nossa né Bom, uma outra coisa Que agora que nós vamos outro pote aqui também Esse pote aqui Deve ter mais ou menos umas 200 moedas Esse não vai ter como Nós fazer o vídeo das hoje Então vai ter que ser outro vídeo Agora aqui tem moeda todo jeito Aqui é moeda de prata É... Um quarto de dólar de prata Um quarto de dólar de prata Também tem uns pares de moeda aqui Tem uma moeda aqui muito importante que até Essa aqui não vai dar para nós dar uma olhada não. Mas ela vai sair mesmo em outro vídeo Essa moeda aqui é uma moeda, é uma moeda importante Essas moedas aqui são é as moedas de Cunha Níquel rosa de 1940 É a coleção completa 400 300 duzentos e cem Então tem quatro coleção completa desse Nick Rosa Flor de cunho. Isso aqui é, é uma relíquia Hoje um joguinho, hoje uma coleçãozinha dessa de quatro moedas aqui tá valendo mais de 300 real Flor de cunho. E o hotel é difícil quem tem também Eu tenho mas nem, mas eu nem penso em vender Bom, então esse outro pote aqui vai ser um pote com uma outra Aqui nós temos moeda, moeda de alumínio, também muito conservado Uma moeda de um quarto de dólar de prata, 1945 E tem moeda de um dólar aqui por meio também Tem muita moeda aqui, tem moeda de outros países Tem moeda do Brasil de 100 réis Tem moeda da, também do real de 50, 1998, 2000, 2001 Que essa moeda também é Arpaca Também são moedas raras também do real Mas esse pote aqui nós vamos ficar para o outro vídeo Porque esse vídeo já ficou longo Então ele vai ficar muito longo e eu não vou conseguir fazer aquela, aquela lá aquele vídeo daquela vai vai dar um vídeo quase 20 minutos para fazer ela e isso porque eu não estou falando data muito, muito sobre data personagem de cunhagem quem está na estampa ano que foi lançado tudo é porque eu estou assim, fazendo mais ou menos só para o pessoal ver as moedas então é a gente vai aí agora lembrar o pessoal para se inscrever no canal deixar o like dar uma força para o canal poder crescer e nós vamos aí já ao próximo vídeo.